Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, não estou acompanhado nem de Livião, nem de Juliana, estou aqui com o meu cara Otávio, com esse boné de mano viu? de abarreta, beleza? Então o que nós vamos fazer no vídeo de hoje, moçada? Nós vamos trabalhar com vínculo entre tabelas com outros programas do pacote Office, como o Word e o PowerPoint, sabe? Quando você pega e faz uma tabela no Excel, aí você cola aquela bosta no Word, e se eventualmente você precisa fazer alguma modificação, né? você tem que sair correndo atrás dela lá para fazer manualmente, isso se você não sabe utilizar a opção que nós vamos usar Algum recado, Otávio? <risos> Lógico que não, né? O único que vai recado aqui é genial. Ah, se inscreve no canal que esse ano eu não pedi nenhuma vez aí. E se vocês não notaram, eu estou com a peita do cabeçudo do Haroldo Torres Então se inscreva no meu, se inscreva no dele Dá like no meu, dislike no dele, beleza? Toca a vinheta Então vamos lá. O que, que eu quis dizer, meu caro Otávio, com fazer vínculo né, de tabelas que você tem no Excel, quando você vai passar isso para o Word, para o PowerPoint ou para algum outro lugar que eu não sei qual é, porque eu não estudei, só estudei esses dois. Então, eu até desenvolver esse vídeo, vou ser muito sincero com vocês, e né, eu acabei construindo dois, três, quatro trabalhos acadêmicos dessa forma. Eu estruturava, lógico, todas as tabelas dentro do Excel, e aí você pega e joga para o Word. Então, por exemplo, se você for fazer a sua monografia, seu TCC, sua dissertação de mestrado, o que for. Você vai construir, espero eu, não sei que nem a Juliana que constrói tabela no Word, você vai construir isso dentro do Excel e vai migrar para o Word. Só que o que, que acontece? Se eventualmente você seja necessário fazer algum tipo de revisão na tabela né no Excel, isso não é de forma meio que simultânea ou automática uh, atualizada dentro do Word. Por quê? Porque a forma que nós copiamos e colamos entre os programas, eles não estão, né a princípio, eles não vêm com vínculos. Então é justamente isso que nós vamos fazer, é aprender a colar com vínculo Então aí, meu caro Otávio. Vou colocar aqui, né? Uma tabela extremamente simples. Então, aqui, ó, botão, Haroldinho Cabeçudo, Otavião, Juliana, Tinder e Livião Mazão. <risos> Entendedores entenderão. Então o que, que nós temos aí? Imagine que eu criei uma tabela dentro do Excel e quero colocar ela dentro do Word ou do PowerPoint. Então, geralmente, o que nós vamos fazer? Ctrl C, venho aqui dentro do Word, certo, meu cara Otávio, Ctrl V. Qualquer modificação que eu venha né, a realizar, a fazer dentro do Excel, isso não vai ser automatizado. Então o que, que nós vamos fazer? Então, vou Apagar aqui que eu colei no Word e vou deixar essa tabela colocada aqui, então agora eu vou dar um Ctrl C, então o que nós vamos fazer, em vez de colar seco, copiar e colar, eu copiei então essa tabela aqui dentro do Excel, meu caro Otávio, vem ver isso aqui que legal, fica aqui do meu lado, eu copiei dentro do Excel, vou vir aqui dentro do Word, tá vendo aqui ó, página inicial, colar especial, tá vendo aqui que tem o colar especial, então uhum. você não vai colar no seco, você vai colar especial e nós temos aqui ó, opção de colar e colar vínculo, você vai utilizar aqui a opção ó, de colar vínculo, tá Tá vendo? E aí você pode colar, dependendo de todas as opções, você pode colar como um texto não formatado, você pode colocar como uma imagem, um formato HTML, o que for. Qual que é o legal, né? Eu vou colocar aqui em imagem do formato do Windows. Ok. Tá vendo aqui? Ó? Então a sua tabela, ela foi colada aqui dentro do Word a partir do Excel. O que, que é legal? Se eu vim aqui e agora trocar o por Arthurzinho, olha, olha que legal, legal, automaticamente isso entra no Word. Ou seja, você pode poupar o seu trabalho, pode sentar lá, beleza? Então basicamente moçada, o vídeo desta semana mais miojo impossível, era isso, em homenagem ao meu querido Benitão Savastano, que eu tanto adoro ele e o seu bom humor, ok? Então, que, que legal? Basta simplesmente, quando você copia e cola a informação, colar ali com vínculo de imagem ou qualquer outro formato. Então, isso serve, como eu disse, para o Word, serve para o PowerPoint e te poupa o trabalho, né, de ficar fazendo verificações se precisa mexer na tabela. Então, qual que é a minha sugestão? Quando você for construir alguma coisa, que você já sabe que o fim é para o Word, mas que você vai construir dentro do Excel, por exemplo, construa já com toda a formatação que você desejar dentro do Excel e copie e cole com uma imagem dentro do Word, que inclusive é mais fácil para gerenciar. O que mais que eu tinha que falar? Também esse recurso, né, deixa eu aumentar o Excel aqui, ele é muito interessante quando eu vou construir dashboards ou painel de, encontro, de controles no Excel. Imagine que você tem informações dispersas aí na sua planilha e você quer dar um foco só para aquela opção. Você pode simplesmente vir aqui, ó, copiar, página inicial, colar especial, e aqui eu tenho, inclusive, no Excel, tá vendo ali, ó Uma imagem vinculada Então você pode colocar, né Copiar e colar essa informação Que originalmente é uma tabela Como uma imagem E aí, dimensionar, olha que legal O tamanho que você quiser Isso se essa merda não travar Travou <risos> ah, você fechou. Excel Agora vai bem de novo. Vamos lá, vamos ver se recuperou Ah, não recuperou, a gente se fudeu Eu vou ter que fazer de novo. Então vamos lá, vamos tentar fazer a segunda vez, ó Você pode Arudinho, Arthur, Vivião e Juliana que eu vou copiar, fazer a mesma ladinha de novo Ctrl C, página inicial, colar especial, vou colar aqui ó Como uma imagem vinculada, então notem que ele colocou Uma imagem em cima agora, pelo menos não travou Olha que legal, e você pode dimensionar ó, O tamanho que for, então se você quiser Montar uma planilha dentro do Excel aí E pinçar de várias partes Por exemplo, para montar o seu painel de controle Você pode fazer isso, então se eu vim aqui escrever agora O que, que eu vou escrever aqui, botar avião de novo ó. Vamos ver se vai dar certo, olha lá que maravilha Botar avião de novo, então com isso você pode aí Fazer alguns recursos legais, na verdade Puta recurso simples, mas que muita gente acaba desconhecendo. Você conhecia? Então, beleza, agora você sabe fazer. Corta lá. Esqueci de falar um negócio quando a gente gravou o vídeo, então estou fazendo de novo. O que, que eu esqueci de falar, moçada? Toma um pouco de cuidado com a questão do vínculo entre arquivos, né? Seja ele gráfico, ou seja ele uh, a imagem, como a, gente, como a gente colocou no vídeo da semana. Por quê? Porque o Excel ele é meio chato, né? Na questão da atualização. Então, procure manter aí uh, os dois arquivos na mesma pasta para que você não tenha quebra de vínculo. Se você quiser saber mais, informações, eu dei uma pesquisada inclusive, basta você entrar no Google, que negócio porco que ficou esse aqui né, e colocar assim ó, as opções de colar especial que tem, porque tem várias opções de colar especial como a gente viu, e você tem a opção, e controlar quando as referências externas ou os vínculos elas são atualizadas, se você colocar isso no Google vai vir um tutorial explicando um monte de detalhamento em relação a vínculos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo desta semana, no fim ele acabou ficando muito mais curto que o um vídeo da semana passada, que espero que seja, tenha sido lançado aquele que eu estou imaginando, demorei duas horas para gravar aqui, esse ficou mais curto. No fim é isso, não se inscreva se você gostou de dar o like, se você não gostou, você dá o dislike também, que se foda, não tem problema, como fala o Benito, o importante é que você aí coloque o seu senso que tipo, e manda comentário, manda sugestão, manda o que tiver, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, tchau, Juliana continua me abandonando, ela faz tatuagem de todo mundo, tá parecendo um gibi, menos a minha. Ah, oi! Ah, um beijo pro Silvio Santos do Power BI.